Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois destas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos E Tomé Chamado Dídimo Que era um dos doze Não estava com eles Quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos para que acrediteis Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O domingo é o dia por excelência de Jesus ressuscitado. É o primeiro dia. Embora nós, popularmente, costumemos... Dizer que o primeiro dia é segunda-feira Por conta dos nossos trabalhos e atividades Que começam na sua maioria O primeiro dia domingo É para nós o dia da ressurreição O dia sagrado De estar com a família De estar em oração Junto à família de Deus É por isso que a semana tem que começar com cara de domingo, ou seja, de fé em Jesus vivo. Se a tua semana começa na segunda-feira, talvez ela se inicie né, com um certo pesar, assim como muitas pessoas costumam dizer. O domingo para nós é o dia em que nós nos encontramos ao redor de Jesus Cristo. Assim como nós vemos nas leituras e também no Evangelho Jesus está no meio O soberano Deus, o Altíssimo É aquele que está em meio a nós E ao redor dele se encontram aqueles que acreditam Quando São João hoje tem uma visão E ele diz que viu Sete candelabros de ouro e alguém com aspecto humano, com uma faixa dourada. Ele está se referindo simbolicamente a sete comunidades existentes naquela época. E quem é este com aspecto humano? É Deus que se fez homem, é Jesus Cristo. É Ele que é o centro de tudo. É a razão de nós estarmos aqui. É por isso que nós estamos nesta igreja. Nós não podemos pensar que cada qual está aqui para alcançar a sua graça. Nós não podemos reduzir a Santa Missa a um momento de terapia religiosa coletiva. Nós estamos aqui para render graças a Deus. E ao mesmo tempo nós estamos aqui para suplicar a sua misericórdia. Não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro. Aprendemos a dizer, eu confio em vós. Da mesma forma que nós aprendemos a dizer, pela vossa misericórdia. Tende misericórdia pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E hoje Jesus ressuscitado que aparece entre os apóstolos, tal como Santa Faustina o pinta, com as chagas nas mãos, nos pés, e também no lado perfurado que atravessa o seu coração. Jesus vem até nós com as marcas da paixão. O crucificado é o mesmo ressuscitado, ou seja, o rei da glória que nós louvamos É aquele que passou pela cruz É aquele que deu a vida É aquele que sofreu Não há como buscar Jesus glorioso no oba-oba Esquecendo-se do seu caminho de cruz Algumas pessoas gostam de Jesus triunfalista desse jeito, não é? E o colocam... Num trono com muita pompa e realeza Mas na verdade a sua verdadeira realeza Consiste em passar pela cruz Em ser erguido para salvar a humanidade E aí que nós vemos o amor inesgotável deste Deus Que não fica preso à morte, mas ressuscita Jesus no primeiro dia como hoje Primeiro dia da semana Ultrapassa as portas Portas que não eram apenas daquele local Onde os apóstolos se encontravam Mas acima de tudo as portas do seu coração O que é uma porta gente? É uma passagem, não é? É uma abertura que nos dá acesso a um lugar Portanto se as portas estão fechadas Quer dizer que não é possível ultrapassá-las, mas o ressuscitado, que esteve morto e agora está vivo, é aquele que ultrapassa essas portas, fechadas pelo medo, pela fragilidade humana, diante de uma morte tão brutal como a de Jesus Cristo. Jesus é aquele que não se deixa deter pela morte, é o mesmo que ultrapassa. Uma porta onde havia uma pedra no sepulcro. Agora também ele rompe aquelas portas onde se encontram os apóstolos. E acima de tudo ele entra na intimidade desses homens e mulheres que estão ali reunidos. Eles têm medo, mas eles permanecem em oração. Eles têm fé, mas eles precisam crescer na fé. No entanto, falta um deles, é Tomé, aquele mesmo que nós insistimos em, por vezes, reduzir alguém que não tinha fé. Na verdade, nós não podemos limitar a figura de São Tomé como aquele que não crê simplesmente, mas como aquele que, por conta de um tamanho sofrimento, como foi o de ver o seu mestre na cruz, aliás, ele não chegou nem a visualizar, ele soube, não é? Porque apenas João estava ali com aquelas três mulheres, a Virgem Santíssima, Maria Madalena e a outra Maria. Ele que ao se deparar com aquele momento tão difícil, se fecha em si mesmo, como nós também, talvez, nos fechemos, quando nós estamos vivenciando uma dor muito grande do luto Diante da incapacidade, da impotência, frente à vida com uma enfermidade ou com alguma perda, seja ela qual for, também nos vemos assim. E nessa atitude de tristeza na qual nós nos recolhemos, e é um movimento natural do ser humano, porque se não houvesse tristeza, meu irmão, minha irmã, nós seríamos inconsequentes, nós não aprenderíamos nada na vida. Já pensou se a gente fosse alegre toda vez? É? Se a gente vivesse como se a gente estivesse em cima de um trio elétrico, sempre? Não, a tristeza tem uma razão de ser Mas ela precisa ser vivida na fé Para nós experimentarmos a verdadeira alegria que é maior do que ela Que supera toda a tristeza Essa tristeza faz as pessoas se recolherem, refletirem, pensarem Assim como aconteceu com Tomé e como aconteceu com os demais apóstolos? A diferença é que os demais apóstolos, embora medrontados, tristes, eles estão unidos. Já Tomé está sozinho, está fora da comunidade, é alguém que não participa daquele momento. E é por isso que ele não acredita. Ele não acredita que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E ele começa a complicar tudo. Ele quer provas. Ele começa a questionar E não simplesmente a Deus, mas até os seus próprios irmãos Quando nós também não estamos participando verdadeiramente da nossa comunidade E eu digo isso, meu irmão e minha irmã Não dizendo respeito apenas à Santa Missa Mas o engajar-se, não é? O assumir a vida de comunidade Sentir-me católico verdadeiramente responsável Quando não vivo isso Eu fico como que num camarote e no carnaval tem os camarotes, né? As pessoas ficam olhando de longe, tudo. Algumas coisas elas apreciam, outras elas abominam, outras elas julgam, outras elas... Enfim, estão num lugar muito confortável, num camarote, como também da festa do peão, apenas assistindo. E é muito fácil quando nós nos encontramos nesta posição e não nos envolvemos. Mas... Por outro lado, há coisas que se tornam muito difíceis, porque vivenciar uma dor sozinho é muito mais difícil. E talvez por isso que nós tendamos ao julgamento e a conseguir soluções práticas e fáceis para os outros, porque às vezes vivendo sozinhos a gente não suporta a própria angústia e a gente vai ficar então falando do outro. Falta misericórdia, falta misericórdia. Jesus aparece misericordioso para aqueles que temiam, mas estão ali. E Ele é tão misericordioso, que Ele aparece depois, na próxima semana, novamente no domingo. E agora Tomé está ali. E ao invés de uma bronca simplesmente em Tomé, Jesus então mostra as marcas da paixão. Tomé. E lá estão nas mãos, nos pulsos, nos pés do Senhor, as marcas do seu amor. E Jesus que tocou a tantos, agora se deixa tocar também. Coloca aqui a tua mão, estende a tua mão, é um ato de fé. A fé nós recebemos de Deus, mas nós precisamos também, amados irmãos, exercitar a fé. Então esse estende a tua mão é mover-se. E a misericórdia se moveu primeiramente, porque a palavra misericórdia ela é composta de duas palavras. um coração e a miséria. Misere, miserere, miserere Então é um coração que se inclina sobre a miséria De outro coração Assim é o coração de Jesus que nos ensina a ser misericordioso E é por isso que o Senhor repete hoje por três vezes A paz esteja convosco O nosso mundo precisa de paz Não apenas na Ucrânia e na Rússia nas nossas casas, nas nossas relações, dentro de nós, nós precisamos da paz de Cristo. Eu vos dou a minha paz, é o que nós ouvimos na Santa Missa. E essa paz só é possível com o um perdão. Por que será que Jesus, após transmitir a paz, Ele fala do perdão? Porque nós precisamos de reconciliação, que nos vem por meio da misericórdia, mas também no ato de Humildade, meu Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé é este caminho que nos mostra Deus que vem ao nosso encontro, mas também que exige de nós correr ao encontro dele. Tocar Jesus nas suas chagas não pode ser simplesmente algo poético. Hoje, tocar nas feridas dos irmãos é verdadeiramente tocar nas chagas do Senhor. Do contrário, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos estar deixando o centro deste Evangelho, que é justamente viver como irmãos, em comunhão, como igreja que nós somos. O individualismo é um grande perigo e um dos maiores males dos nossos tempos. E eu diria que é um dos maiores males, muito mais ainda que a depressão, muito mais. Porque nós podemos vivenciar um momento de depressão difícil, como ele é, não é, e nos fecharmos ainda mais quando nós estamos numa cultura de individualismo. Ou, em algum instante também, estarmos tão isolados que talvez fiquemos mais inclinados à depressão. Eu não estou falando que esta é a única causa de depressão. Existem diversas situações que levam uma pessoa a adoecer na alma, são perdas, são coisas a serem resolvidas dentro de si, e, enfim, existe um motivo não é, pelo qual a pessoa pode se encontrar assim, mas dentro disso nós vemos também que o individualismo vem potencializar estas horas difíceis pelas quais muitos passam, e é possível e é preciso abrir-se, abrir as portas para Deus, abrir o coração para o outro, abrir-se para atitudes de misericórdia, abrir-se para o perdão... E não é medicamento, em todo caso, que vai curar algumas coisas que precisam também da cura interior. O medicamento vem nos dar um suporte, e ele é necessário, mas não é a única coisa que traz a cura. Senão, meus amados irmãos, nós vamos sempre buscar uma pílula mágica para tudo, não é? Existe uma outra cura mais profunda e essa provém da misericórdia de quem experimenta o perdão, de que também, quem perdoa, de quem faz o um movimento de olhar para o outro, de quem vive a misericórdia divina que nos faz atravessar a tristeza da cruz, mas nos faz acima de tudo ver Jesus que está junto de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja louvado Creio em Deus Pai